Na play não, né? Porque o bagulho vai começar Vai começar frenético vai começar batalha pela fronteira, grátis com filiação ou compre... Compre gema não, gente. Diamante, né? gema Ah... ah. ah. Gemas. Isso que é gemas? Ainda fala errado. Que isso, senhor? Você deveria... É... Doplar usando o dragão. O que eu tenho que fazer? Play, né, meus amigos? Play. A história de da Cremilda Pucciani da Pucciani está de volta Depois de um ano Nessa bagaça E rei, hey, rei hey, detetives e ninjas Seja bem-vindo a mais um vídeo A história de da Pucciani De volta Depois de um ano E o bagulho vai começar, gente O bagulho vai ser louco você acha melhor Eu não Eu sou uma bosta, ou seja, eu sou uma bosta Agora eu quero tentar fazer já tá travando Que isso, já começa assim Já começa com cutscene Meu Deus, todo travado Vai, demônio Quero mudar as qualidades Quem é essa? Ah, Olha, esse daí é o um macho Eu queria, eu não quero mais Sabe por que eu não quero mais ele? Porque a mão não enche o bucho E você tem que dividir comida Então pra mim, eu não quero mais você, tá? Não quero Dá licença. O que tá acontecendo? Tá caindo tudo aqui. Ô louco. Olha eu aqui parado. Que que porra é essa ali, gente? Meu dragão com aquela cabeça de piroca. Oxi. Olha os gostetão lindo, hein? Tá cachoeira. Eu quero mudar a qualidade. É não, sai fora que é dinheiro. A, a, não fala comigo não, a Street Sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar a Lébsica. Eu Agora eu quero pegar ela Eu quero você agora, essa gostosa Ah, tem que levar aqui, meu Deus do céu Eu não vou ler não, sem é fora ah, Agora onde vai em configurações? O que é isso aqui, gente? Aí eu cliquei, foda-se Ai meu Deus Tem que fazer, o que é isso? Pra pular, mas pula no espaço Tá pensando que a gente tá no Android? Meu Esc não tá funcionando. Será que as configurações é no Esc? Pô já isso já é me complica, hein? Quem é essa vagabunda? Me beija. Me beija, sua puta. Tô enfiando minha você, Tô entrando dentro dela, entra dentro de mim. Entrei dentro dela, que gostoso. Então agora eu quero saber onde tá as configurações. Rapaz, o chat. Vou botar aqui um boi. Que isso? Oi oh, gostosa. Diplomata. Diplomata la Rússia. Que isso? Me deixou no vácuo? Meu dragão aqui tá dormindo, gente. Chocado. Eu não sei como diminuir as qualidades, né? Eu acho que é a letra ESC. Mas não tá funcionando. Não tá funcionando, gente O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer minhas missões Rapariga Portuguesa Não, porque rapariga, né? É moça, gente Rapariga não é aquilo que vocês estão pensando Eu tenho que encontrar minha missão Quem é esse velho aqui? Chibateiro Ouve oh, me ajuda, por favor Ah, falar eu esqueço de ler as coisas que estão na minha tela Aqui Aqui não, Eu tenho que fazer o que? de Game, Clã, My Dragon Oh meu Deus, que demora pra carregar ah! Garibaldo Eu tinha esquecido disso, meu Deus Garibaldo e, e Rapariga Não, mas eu não quero Saber sobre eles eu tenho que falar alguma coisa pra ele Ah, pronto, muito obrigado Não vou ler Ganhei, não sei porque ganhei moedas aqui Ganhei coisa, não sei porque, travou Isso, macumba Vou falar com essa aqui Só tem as meninas aqui jogando, né? Oi Oi, linda Que? Como assim? Que viadagem é essa aqui, gente? Não, eu mandei eu um gostoso ali embaixo e eu mandei o Olinda Oi, Linda. Gente, eles bloqueiam a Olinda Mas oi, gostosa, pode dizer, né? Ah, entendi Aqui no caso do jogo Oi, gostosa, pode dizer, gente Só não pode dizer Olinda Tem que falar com esse gordo de novo, gente Ó, oh, babuda, parece meu saco Não, meu saco não mas saco tá bem cortado agora Ah, eu não sei, eu não sei Vou ficar aqui no primeiro Eu fui de Mamãe Noel Quando eu dizer Go Go to Newberg Ai, meu filha Você tá louca, vagabunda Que susto Vai pular não, hein? É? Quer se matar? Que susto? Que porra é essa? ou minha câmera Tá demorando de girar, hein? O pessoal chega aqui Como assim, gente? O eu tenho que fazer um mapa aqui Cofre, Drago, Berk, eu tô aqui pra Berk, né? Tá muito ruim, vai pra um novo Berk, mas eu já fui, não? É, mas eu não acredito que foi o meu tempo vindo, eu sou muito burro Onde tá New Berk aqui, gente? Aqui tem Berk, Como é que mexe essa porra? Ah, New Berk aqui Por que New É porque eu fico duro Que isso, é um sapo? Um monte o que tá acontecendo? Cala a boca. Que isso? Parece cocô de dragão. Caguei. Dá pra pegar? Não. Vai querida. Select sucast. Sua buscada. Ah, tá. Eu tenho que selecionar minha buscada. É, vai pra beira do dragão gente. Ah, vai ter que teleportar de novo É assim esse jogo, é Teleportando toda hora Toda vez é isso agora Eu nem me lembro para onde tem que ir agora É alguma coisa, dragão Ô, oh, buceta Vai, meu filho, se mexe Meu Deus, eu cliquei em alguma coisa errada ali, gente Meu Deus, eu vou ter que me transportar de novo Como assim eu fui pro lugar certo? Ah não, gente, eu não acredito Não é possível que eu fui pro lugar certo Eu cliquei errado e fui pro lugar certo É de caiu o cu da bunda, viu? Como assim a gente tá falando assim de longe? Ué, gente, eu já falei com ela Ai, meu Deus, é muito difícil controlar a porra dessa câmera Jogar alguma coisa da Dragão táticas. Eu não Tá bom, eu quero sim, eu gosto de aventura Tutorial Como sempre, meu Deus, tem que carregar de novo Bem-vindo ao Dragon Tactics. Aqui você ordenará suas alianças para mover e agir para derrotar o inimigo. Clique em qualquer lugar para continuar. Vou ficar aqui. Ah, não vou ler não, gente. Mas obrigado. Tem um tutorial, não precisa ler. Ok? Sim, querido. Ah, tá. Arrastar. 3D demais, hein, gente. 3D. Ah! Tem que arrastar. Vai, demônios! Para de gemer. Uh! Negócio complicado, caralho. Não consigo. Me ajuda. Tem que fazer o quê? Tem que arrastar aqui ela? Tem alguma coisa aqui, um olho. Ela ah, tinha que arrastar o dragão. Eu vou ganhar, gente, eu sou muito bom nesse jogo Gente, me atacou, não bate novo, da puta Não aceito isso não, gente Tá, eu tô clicando ela e ela é doida Foi pra trás do inimigo, é doida, tô falando E gente, eu não tô conseguindo entender Aqui essas coisas, crede e segura Clicar e segurar No seu personagem para curar ele mesmo ai ah, é porque eu não lembro Porque eu sou burro Agora arraste Tô burro, não sabe ler o tutorial Seguimos, tô muito bom nesse jogo É, não quero jogar mais não Sai de mim É, vai pra Braxmith um, um, Atberk Entendi que tem que ir pra Berk, né Perto que eu conheço Ai, eu esqueci do meu óculos Mip, homem de preto Só por causa do óculos Vai pulando, vai pulando Que isso, pula Queima essa raba Tá, eu tinha que buscar alguma coisa aqui, né E olha que demora Demora a carregar O que eu tenho que fazer Eu não sei o que, eu tenho que fazer não, vou gastar aqui de nada, não vou gastar nada gente alguém que joga esse jogo, estiver assistindo aí, pode me dar alguma coisa, tá? Faço um boquete pra vocês. Que? O seu elo com o dragão está no grau 4, você subiu para o grau 4 e ótimo, né? Tem que subir, né? Primeira vai ser rainha, vai ser a mais famosa aqui de todas. Tem que ir pra onde? Eu, percebi, eu tô percebendo aqui que tem uma seta. Então eu acho que é a seta, não, um X. E eu então acho que eu tenho que ir pra esse lugar, né? Porque eu sou muito burro, entendeu? Primeira que tem de gostosa, tem de burro, isso. Essa ruiva. Não é possível, velho. O que amigo? Ninguém quer ouvir? Perguntar nada? Ninguém quer ouvir você? Que é isso aqui? Olha o rosto do outro aqui? Ah, tem que na seta, velho. Isso não é possível. Encontre o único do Rog Rograbres. Ah. Ele tá muito bugado meu. a câmera eu acho que o Google é isso aqui ó aí tem um perdido deve ter um perdido meu deus doido eu quase caí ah possível, não sei. meu deus olhou tanto que agonia Não, gente, é diferente Esse aqui é diferente desse Esse aqui parece uma, uma chamanta Olha, isso aqui tá voando, gente, que legal Fui encantado com o jogo Ah, tem que subir isso aqui tudo de novo Depois que você subir, você tem que vir aqui o Que é isso, eles estão comendo alguma coisa comendo as caixas, as frutas aqui nas caixas eu não tem como ver aqui, né? estou estão fazendo? Deu vontade de comer agora. Imagina essa carne desse peixe boi aqui, não sei o que é isso. O peixe boi, a carne desse peixe boi. Frito, bem gostoso. Meu Deus do céu, tô partindo um pouco canibalismo. É isso que eu não quero saber. Ai tem toda hora tem que falar com alguém. Tô mais rodado do que a, a catraca do maracanã no dia de copa. Derrotar o, o dragão. A tática de dragão. Batalha aqui descubra aqui é o tradutor do perigo, gente. Perigoso meu tradutor. Meu Deus, aonde é que eu entrei aqui? Gente? Onde tá esse cu? Não sei o que eu fiz, gente. Eu sei que eu cliquei aqui no negócio de o tá ali online. Rapariga portuguesa sumiu. Não vai participar. Quero saber o que é Hobby Grober. Até o final desse vídeo eu vou, eu vou tentar descobrir. Download completo, mas eu não consigo entrar. Será que eu. O que, é que eu tenho que fazer? Eu cliquei em tutorial de novo. Ah, tem que clicar no personagem ela se mover, Clica aqui Ah, então eu já, eu já sei, eu já aprendi Minha filha, tu é doido O que tu fez? Que é isso? Ah! Não, porque eu não posso atacar logo com ela Pra terminar Ah, eu clico aqui pra curar. Eu clico seguro pra, pra reviver minha vida. Eu clico nesse dragão aqui. a vez do dragão. Sou muito bom nesse jogo. Tutorial de novo, gente. Meu Deus do céu. O que eu tenho que fazer, gente? Eu fui e tentei clicar nesse aqui, ó. Ah, tinha que escolher, né? O Garibaldo tava online, mas eu tinha que escolher ainda. Se só tem ele, tem que entrar com ele. Meu Deus, eu não sei como jogar isso. Eu tô com medo. O que eu faço, gente? Move o Zed. O que eu usei? Não, eu não sei como é que ataca é atacar isso aqui, não. Como é que ataca, meu Deus do céu? Tinha que arrastar, segurar e arrastar. Meu Deus, tem muito! A gente vai ter que derrotar esses bichos fofos. Gente, eu não tô entendendo, gente. Como é que faz isso aqui, gente? Eu tô bugado aqui. Esse bagulho, é difícil, hein? Só que eu pensei que seria é tão difícil assim, não. Clica aí de turno aqui. Poderoso. Vai demônio, rápido. Isso, chega pra perto de mim pra mim te bater. Viado. Pronto, agora eu acho que dá pra atacar. Morre logo, diabo. Oh meu Deus. Escolhe o garibaldo. Mata logo isso aqui. Fugiu, fugiu. Ah, eu já usei tudo. Aí tem que dar in turne E abras do inimigo. Começa é fraco, né? Pra começar começa é fraco pra começar Porque, né? É o começo Ô oh, louco, esse daqui voa, hein? Agora essa vagabunda aqui Tem que chegar mais perto Agora não dá nem pra ver a tela aqui, meu Deus Eu acho que o outro tá aqui, ó Como assim apareceu, brotou aqui do nada, gente? Assim a gente nunca vai terminar esse bagulho, né? Quer saber? Eu não sei o que é isso. Eu vou chamar de demônio. Vamos, demônio. Vou colocar meu óculos aqui pra ver se dá sorte. Toma. Vai cara. Vai ficar esperto, tá? O dragão derrota em só um ataque Olha lá, critical Meu Deus, e a vagabunda não consegue A vagabunda, no caso, sou eu, né? Tá brotando mais Gente, eu quero sair desse jogo, dá fim. Gente, eu vou ter que dar pausa aqui pra tentar ir, porque né? Tá brotando mais aqui. Como é que sai? Meu Deus do céu, eu não quero jogar isso! Não, uma bosta, gente, uma bosta. Caguei, caguei. Então, gente, esse é o seu vídeo. Espero que tenham gostado dessa bosta. Felizmente, eu não vou essa bosta. E demora demais. E eu não tô com paciência por aí. Então, é isso, gente. E ó, eu vou me matar. Ah, eu vou cair na água, que ótimo. Então é isso. Vou parar de gravar aqui. Eu vou deixar pro próximo vídeo essa bosta. Que é uma bosta bem. Não gostei.